Olá, galera! O último vídeo da série Como usar a força do seu poder mental para alcançar o sucesso. Estavam três pedreiros trabalhando, alguém chegou para ele e perguntou para o primeiro o que, que o senhor está fazendo? Ah, estou colocando tijolo em cima de tijolo. Aí perguntaram para o segundo, e você o que, que está fazendo? Ah, estou construindo essa parede, esse muro. Aí perguntaram para o terceiro pedreiro, o que, que o senhor está fazendo? Estou construindo a catedral da cidade. Olha a visão, o sucesso é como você vê, como você sente, como você vibra aquilo que você está fazendo. Sucesso não é a chegada final, mas sentir-se feliz no que você está fazendo durante o trabalho, durante o processo. Não importa a sua profissão. Você pode ter sucesso como pedreiro, como mecânico, como motorista, de ônibus, como faxineira, como executivo, como médico. Por isso, você pode utilizar a força do seu poder mental para pensar grande, realizar grande, sonhar grande. Pois a mente, ela vai realizar o que você determinar. Se pensa pequeno, vai ser pequeno. Se pensa e começa a acreditar no seu poder mental para isso, vai conseguir. Nós somos dotados de uma força incrível, meu também. Se acreditares, farás mais obras do que eu, disse o mestre. E nesse momento eu me lembro que quando o médico lá em Florianópolis, em 2003, 2004, que eu morava em Florianópolis, estava caindo gotas de sangue do meu nariz, eu corri logo para o médico, ele identificou, diagnosticou o câncer no nariz, e eu me lembro e quando o médico falou assim, ó, você está com câncer, e eu imediatamente falei para ele, mas eu estou curado. Quando eu fazia radioterapia, eu dizia, estou curado. Quando eu fazia quimioterapia, eu dizia, eu estou curado. Eu acreditava 100% no meu poder mental dado pelo pai. Em três meses eu consegui curar o câncer pela força de acreditar e do poder da minha mente. Então, temos dentro de nós um embrião de Deus, de Deusa, que deseja despertar. Portanto, é preciso um olhar interno, entender que somos grandes, feitos à imagem do Pai, como eu acreditei. Tudo é resultado das nossas atitudes, de como nos sentimos, como vibramos internamente, como um ser grandioso. Todos nós temos esse poder. Porém, não ensinaram para a gente nas escolas sobre esse poder de realizar as coisas. Ensinaram para tirarmos boas notas, arrumarmos um bom emprego. Eu, por exemplo, fui funcionário do Banco do Brasil por 25 anos, aí pedi demissão, saí, sofri muito, mas hoje sou empresário de sucesso. Próximo, com 71 anos, estou usando toda a minha força mental para criar algo diferente. Eu me divirto com isso. O seu sucesso está diretamente conectado com o investimento que você faz para você, para você despertar esse seu poder mental. Tudo está em você. Investir no seu crescimento interior, para acordar o gigante interior, para se conhecer e acordar o deusinho dentro de cada um de nós. Somos filhos de Deus, somos deusinhos. Investir significa se tornar gigante. Sair da boiada e usar ser você na sua magnitude. Se alguém fez, eu também posso. Se alguém chegou lá, por que, que eu não posso chegar lá? Qual é a diferença? Treinamento, treinamento, treinamento. E a pessoa investiu no conhecimento e acreditou. Talvez você esteja na dúvida. O diferencial está no investimento que você faz para despertar esse gigante interior através da sua mente poderosa. Não importa qual a sua idade nesse momento, o importante é a sua determinação, a consciência da possibilidade, começar a fazer. Para isso, talvez precise de um mentor, ou investimento, ou um curso, faça. É importante lembrar que tudo pode ser feito e tudo tem o seu tempo. O universo vai ser seu parceiro na caminhada, desde que seja feito obedecendo às leis universais. Observe que todas as descobertas, não somente as maiores, mas todas foram feitas utilizando o poder mental, o poder das pessoas. Vou citar somente nosso brasileiro Santos Dumont, o criador do avião. Todos os inventores tinham algo em comum, a sua mente. Eles acreditavam que iam até o final, eram determinados. Quando o mestre dizia para as pessoas que gritavam pela cura, ele dizia, vai, a tua fé te curou. Ou seja, o poder da tua mente faz inclusive a cura. Quando eu tive câncer, eu usei a mente para curar e curei em três meses, como eu já falei. Invista, pesquisa, estude, faça cursos. A sua mente vai começar a acreditar que você está determinado e ela será parceira na tua caminhada, no teu sucesso. Acredite, você pode, merece e nasceu para ser grande. Use o seu poder mental. Agora que você ficou até o final, assistiu até o final, eu agradeço de coração e vou dar de brinde para você um mantra que eu criei, que está me ajudando a criar o meu poder mental sensacional. É simples, diga todos os dias, a todo momento, estou cada dia melhor. Se perguntarem para você como é que você está, independentemente de como você está naquele momento, diga, estou cada dia melhor. Tenha certeza que você vai se sentir, estou cada dia melhor. Se tocou algo você, dê um like, faça um comentário, uma pergunta aqui abaixo que eu vou responder para você. É, assine o meu canal no YouTube, no Instagram, e envie para 5 10 pessoas o link desse vídeo. Elas vão te agradecer a sua atitude de amorosidade. Um grande abraço e namaskar.